feliz Olá, muito boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Eu não sei se nos estão a ouvir, espero que sim. Qualquer, qualquer falha, por favor, avisem-nos através dos comentários no Facebook. Bem, eu sou a Sónia Silva, e nós hoje estamos aqui para apresentar o livro do nosso amigo uh, e colega parceiro Irineu Vaz, com presença do Luís Vicente, a editora. E temos também a presença do nosso amigo uh, Emílio Tavares Lima, que nos está aqui a apoiar com a parte uh, técnica e vai também fazer uma pequena participação. Portanto, Uau. antes de mais, é agradecer a vossa presença. Como devem imaginar, estamos aqui nesta conjuntura em que o Covid não nos permite ter o um lançamento ou ter feito o um lançamento de uma forma mais de presença física, mas uh, com esta criatividade toda, estamos agora a fazê-lo de uma forma muito virtual. Antes de nós passarmos para o evento, em si, eu gostaria de passar uma palavra de agradecimento e apoio uh, a todos aqueles que estão na linha da frente e que arriscam as suas vidas diariamente, falar em concreto dos médicos, dos enfermeiros, de toda aquela infraestrutura hospitalar. Sem esquecer, como é óbvio, todos aqueles que trabalham uh, na linha da frente, nos, uh, os trabalhadores, uh, por assim dizer, uh, dos serviços considerados indispensáveis. Portanto, o nosso muito obrigado. Protejam-se, uh, pois protegerem-se uh, protegerem a vocês, quer dizer, proteger uh, ao, ao próximo. Portanto, sem mais demoras, eu vou pedir a entrada do Luís Vicente e do Irineu Vaz, por favor. Emília, podemos colocar o Luís Vicente e o uh, Irineu Vaz, por favor. Olá, boa tarde, já consigo ver. Olá, Irineu, olá, Luís. Boa tarde aos dois. Uh, portanto, nós Oi. hoje temos aqui para fazer a apresentação do livro do Irineu Vaz, mas é muito importante nós falarmos também da NIMBA. Portanto, a NIMBA tem várias vertentes. Gostaria, Luís, de passar-te a palavra. Gostaria que falasses um bocadinho da NIMBA, como nasceu a NIMBA os suas diferentes vertentes. Olá a todos. Olá, Sónia. A nossa pivô durante esta apresentação, a quem a gente agradece. Está diretamente de Nova Iorque. Uh, o Irineu, uh, daqui a bocado estaremos juntos, portanto, para conversarmos um bocadinho. E como a Sónia acabou de dizer, o nosso amigo Emílio, um especial agradecimento ao grande poeta e escritor, não é? que é o Emílio Lima, que todos nós conhecemos, um, por se juntar a nós também e permitir que essa assistência técnica live stream esteja uh, na maior qualidade possível. Uh, o facto é que, efetivamente, o Covid não nos permitiu estar juntos, mas o calor, eu mesmo, sentimos essa, essa emoção, estando longe, mas ao mesmo tempo estando perto. E aproveito também para cumprimentar os ouvintes, portanto, espalhados por esta rede social Além Fronteira, a NIMBA Edições e o Autor agradecem a vossa presença, nesta apresentação do livro dos aristocratas de Irineu. Ah, ah, ah, Sónia, se me permite, durante a minha intervenção gostaria de partilhar algumas considerações, focando três pontos essenciais que vai ter encontro que aqui tu acabaste de ver aqui. O porquê da NIMBA e como surgiu. E a seguir, no segundo ponto, abordaria a política editorial da NIMBA Edições. E depois, no terceiro ponto, o autor e o interesse que o livro, os aristocráticos, o aristocráticos, desportou no seio do Conselho Editorial da NIMBA. Mas deixa te sempre a tua consideração, depois a forma de gerir isso. Então vou entrar no primeiro ponto, o porquê da NIMBA e como surgiu. A NIMBA, na verdade, a NIMBA Edições, na verdade, integra um grupo, que é o grupo Naga que é a NIMBA Activity Group, criado em novembro de 2018, no âmbito de um projeto que estou a desenvolver. E compreende, efetivamente, a NIMBA Art Gallery, que iniciou a sua atividade em dezembro de 2018, e a NIMBA Edições em maio de 2019. Bom, digamos que, que este projeto está desenhado na ótica de um projeto de desenvolvimento de arte e de literatura, pensado propriamente para fortalecer o trabalho dos autores, escritores, artistas plásticos, escultores africanos, lusófonos e sul-americanos, bem como oferecer também um conjunto de serviços que vão de encontros necessidades dos seus apreciadores, leitores, colecionadores e clientes, em particular. Bom, era importantíssimo, como deves compreender, a suprir esta lacuna que existe no mercado da arte e literatura capaz de dinamizar os novos talentos e promover outros que já estão a fazer o seu percurso, mas que efetivamente carecem de uma orientação estratégica sobre o modelo do seu negócio. Então era importante nós desenharmos este projeto que, efetivamente, congrega muita gente. Eu sou apenas a, a, o, digamos, o manager, o maestro, mas tem um grupo muito grande por trás, por trás de mim, pessoas colaboradores, desde editores, colecionadores, críticos da arte, de, de literatura, revisores, bom, estamos a falar de sério, os artistas, os, os escritores, etc. Portanto, propriamente a Nimbar Gallery, Digamos assim, que é uma parte de todo o grupo, o, foi criado em 2018. Já realizou cerca de 13 exposições com mais de 30 e tal artistas plásticos, mais de 250 obras de arte. Já foram realizadas cá em Portugal e em Bruxelas, este último uh, no Parlamento Europeu, que eu pude contar com a tua presença, porque deslocaste -se diretamente de Inglaterra, diretamente de Londres, Brita conosco connosco e com os três artistas plásticos aqui que eu. Eu quero também eh, mandar um grande abraço para João Carlos Barros, o Sidney Serteira e a, a Rivera, grandes artistas, portugueses que fizeram um belíssimo trabalho no Parlamento Europeu uh, e a Guiné-Bissau e a, digamos, a, a Lusofonia, a África, deve muito bem representar e pessoas que nos que orgulham. Não... Bom, então, uh, durante este período que estamos, de, do Covid, a Nimba, como deves compreender, a Nimba Arte, uh, não parou com, com, com, com o seu trabalho, portanto, a nível de exposições de da arte e que possa contar com vários artistas plásticos, uh, espalhados por este mundo, desde chilenos, cubanos, brasileiros, uh, guinenses, chupereganos, angolanos, africanos, portugueses, uma série deles, e na sua galeria continua a fazer exposições. Só que a última exposição que, uh, que nós estamos que a decorrer neste momento, em, em abril, não podemos fazer isso presencialmente por causa do Covid, então fizemos uma abertura em uma, uma abertura virtual, que, que também é uma dúvida, neste na, na, na área da Páscoa, nas galerias, ou a dimensão da BIMB, que ainda é pequena, que, portanto, está cada vez mais a tentar a sacudir para se crescer. Uh, e, portanto, eu convido todas as pessoas para estarem interessadas, porque durante o período, agora, de maio, junho, julho, até dezembro, vamos ter excelentes artistas páscoas de Craveira Internacional que vão passar por lá. É importante referir isso e eu agradeço precisamente essa... Uh, a primeira questão que colocas e talvez vou deixar a política editorial e publicação, portanto, da NIMBA para uma segunda pergunta que eu espero que vais colocar de certeza. Obrigada, e, e, obrigada, Luís. Eu acho que a minha experiência pessoal contigo tem, tem sido muito de parceria, não é? E eu acho que é de louvar e parabenizar essa iniciativa. Uh, eu acho que tu mais que ninguém consegues explicar uh, uh, o porquê não é, daquilo ter nascido. Um, eu acho que existe uma lacuna, sim senhora, a parte da arte. A arte sempre existiu, não é? As nossas comunidades sempre tivemos a arte ali, a, a, a arte plástica, para assim dizer, e existe muita criatividade, a forma como os nossos artistas trabalham aquela arte, muitas das vezes sem grandes condições. Portanto, eu acho que existir uma plataforma uh, como esta, que, me acho, é, é, é é uma coisa de para por assim dizer, não é? Uh, e, pois, juntando-se à literatura, é, é, aquilo é, é mesmo o ar sobre azul, não é? Portanto, vocês são de parabéns, a equipa toda, uh, e eu é um orgulho participar em qualquer iniciativa da NIMBA, seja ela da literatura, seja ela da, da arte. E disseste muito bem, vamos tocar um bocadinho sobre esse, a, a parte mais técnica, de como é que se pode contactar e fazer aquela... Uh, um, a parte que tu fazes de curador né, das artes. Podemos tocar nisso um bocadinho mais, uh, mais à frente. Um, Obrigada, uh, uh, Luís. Ora bem, o, o nosso querido Irineu, Uh, que é a estrela uh, do evento de hoje, pois lançou o seu segundo livro. Uh, muitos de vocês, uh, como, como devem conhecer e saber, o Irineu ele é uh, engenheiro civil de formação uh, e profissão, mas ele tem aqui esta veia, uh, esta paixão pela, pela literatura. Portanto, este é o segundo livro do Irineu, uh, Os Aristocratas, Uh, e, e nós vamos uh, debater-nos um bocadinho sobre, sobre a jornada de escrever esse, esse livro, o que é que inspirou uh, a escreveu. lo é? uh, Desde já, eu devo dizer que é o primeiro de uma trilogia. Portanto, estás de parabéns, porque eu penso que, para além do Miyakoto, eu ainda não, não vi nenhum outro uh, uh, uh, autor um, da expressão portuguesa, uh, de, das comunidades, por assim dizer, da expressão portuguesa, que o tenham uh, feito. Portanto, estás de parabéns. Eu comecei a, le a ler o livro e digo já que, é, que ele está excelente. Uh, é uma literatura, uma leitura, peço perdão, muito fácil, mas bastante intensa, que é muito própria da tua pessoa, para aqueles que te conhecem e convivem contigo. Portanto, um, uh, eu gostaria de fazer uma pequena pausa aqui. Nós não vamos entrar uh, a falar do livro. Vamos apenas ouvir aqui o nosso querido Emílio, ele vai fazer uma declamação, uma poesia escrita por ele. Emílio, uh, o, o, a plataforma é tua, por favor. Eu Emílio, estou eu aqui, aqui e não um vou uh, aparecer ou puxar a minha, a minha imagem para já. Eu estou aqui, eu estou sim. Estão-me a ouvir? Ouvimos-te, mas não, a gente não, não, não, não te consegue ver. E agora, eu não vou aparecer porque eu estou a representar ah. o livro... Eu okay. estou a representar o livro e só para terem noção, ao fazer o direto, qualquer direto tem um atraso de 7, 10 segundos. Uh, Sónia, gostaria que tivesse isso em consideração, esse atraso. E, Sem problema. Uhum. Sim, sim, eu não quero aparecer, não sou bonito como Luís Vicente, nem como Irineu e não sou a estrela do dia, por isso não vou mostrar a cara. Eu estou aqui no backstage a declamar. E o poema que vou ler é o poema do o nosso curador, Luís Vicente, amarar me a ti. Os passos aqui são de algodão e as palavras enredam-se uma nas outras. Assim como as almas, o chão absorve o meu olhar e leva-o para o mar. E nos verdes encantos do amor já pousam cavalos alados, montados em é surpreende. Os passos confundem-se com a brisa do fim da tarde. E a lua, que já desponta, afoga-me os cabelos contra o vento. Respira-se a liberdade. Entra-se no campo de, da saudade. Macula-se uma verdade, um soneto, um sussurro. Já a vida tem um lugar, tem a dor que eu matei. E como fui tua e mudei, já não torno a chorar. Os passos aqui são quimeiras. Enquanto avanço por entre as paredes de passados inertes, solto-me das correntes e me amarro contra ti. Luís Vicente. Muito obrigado a todos. E, obrigado, para finalizar, só quero deixar o um acréscimo à comunicação da nossa moderadora, Sônia. Uh, o Irineu, neste caso, com a trilogia, será o segundo autor de origem guineense a fazer isso, ou da Cplp, neste caso, para ler no Miyako do Myakoto, Irineu, e a Dulay Silá, que teve a trilogia um, pronto, que juntou os três livros, Eterna Paixão... Uh, Me estira todos os três livros num único livro. E eu volto Sim. para o meu backstage. Sónia, a palavra é tua. Obrigada, Emílio. Estás parabéns. Eu, uh, eu gostei imenso do poema e peço imenso obrigado. que achasse mesmo que era uh, da tua autoria. Luís, guardaste essa na gaveta. Não sabia. Eu não estava à espera que o Emílio fizesse uma surpresa destas, mas pronto, o Emílio já, <risos> já se pode. Ele tem imensas coisas um E nós achávamos que ia ser uma de, das dele. Portanto, Emílio, obrigada por isto. Obrigado. Vicente, estás de parabéns, eu sei que meias um autor, uh, mas hoje o palco aqui é do nosso amigo Irineu, ok? <risos> Ora bem, Irineu, claro. boa tarde, como é que estás? Sim senhora, tentado, estou bem, estou tudo bem. Tem estado, muito bem. Ora, uh, eu sei que tens estado muito ocupado com várias entrevistas e, e tem sido assim uma coisa muito orgânica, Desde que lançaste o, o, as várias, como é que se diz em português, os panfletos, né, em relação ao livro, houve ali muita, hum, houve ali muita participação né, das pessoas através do Facebook e outras plataformas. Portanto, eu acho que o livro está a gerar ali uh, muito entusiasmo uh, uh, entre não só amigos, mas outros uh, seguidores teus. Ora, um, vamos falar um bocadinho dos aristocratas, ok? Um, como é que nasceu este livro? Ele... ele ele já estava a ser escrito há anos, e ele começou de que forma? Qual foi a origem de, deste livro? Uh, antes de mais, boa tarde e bom dia e boa noite a todos que possam estar nos acompanhando neste momento. E aproveito para agradecer de uma maneira muito especial a todos que que, que participaram e que, e que deram o seu melhor. começar pelo Luís, pelo Emílio, pela Sónia e por outras pessoas que de uma maneira ou de outra também foram dando a sua contribuição para que hoje possamos estar aqui a ter essa conversa num painel virtual, ao encontro de todos, tendo em conta da conjuntura, que já se falou bastante, quer a Sónia, que quer o Luís, a questão do, digamos, do, do Covid, que nos obriga a todos a ser um bocadinho mais imaginativos. Portanto, agradeço a presença de todos e a, a partilha de todos também, porque há aqui também uma contribuição que peço a todos, que custa um clique. Portanto, quanto mais partilharem, mais podemos estar em conjunto com todos e falarmos de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, da Guiné, de Portugal e por esse mundo fora. Ah, a só me permite, antes de, antes de responder a pergunta sobre o livro, eu gostaria aqui de fazer um, um pequeno uma pequena nota, que às vezes nos ajuda também a nos posicionarmos a nível da o que é, que é a literatura, o que é que a gente tem em mão como desafio. E a melhor forma de fazer isso é falar um bocado de escala. Aqui vou puxar um bocadinho o meu lado de engenheiro para ajudar a compreender. É que nós pertencemos à comunidade da Língua Oficial Portuguesa, que é uma comunidade que reparte-se basicamente em três continentes, Portugal, América Latina e África. Uh, estamos a falar -se sensivelmente em África, juntando os, os cinco países, os aproximamos aproximamos 62 milhões de pessoas. Portanto, Angola e Moçambique fazem metade, praticamente, 30. Uh, desculpa, uh, 30 de... os restantes, 600 mil. Portanto, há 102 milhões de pessoas falantes em África. Quando juntamos o Brasil e o Portugal, passamos para aproximadamente 220 milhões, soma de todos. Portanto, isso parece um número interessante, mas não é. E aí começa o ponto. Não é. Nós representamos, a nível de falantes em África, menos do que 5%. A África já vai aproximadamente com 1.3 bilhões de pessoas. O desafio que nós temos da língua é o que está atrás disso Tanto quando nós fazemos um livro, quando nós publicamos um post, quando nós desafiamos-nos na língua portuguesa, estamos a dar o nosso contributo para que esta mesma língua, que em África representa não mais de 5%, e no mundo inteiro, mesmo com o Brasil incluído, não passa de 4%. Portanto, qualquer um de nós tem um desafio enorme de falar em português e procurar levar esta língua para lá das nossas fronteiras. Portanto, isto era a primeira nota. Relativamente ao livro. Isto é um livro que tem uma longa história. Começou em 2016 já lá vão, sensivelmente, quatro anos. 2016 para cá, aconteceram muita coisa. No meio, teve que ser interrompido para publicar o primeiro, o Anima, Portanto, que é um livro que teve um, um, muita aceitação e muita adesão também de, de várias comunidades e que tinha um propósito, o livro tem que ter um propósito, tinha um propósito que, na altura, foi parte do valor, digamos, tudo que era, digamos assim, benefícios ou lucros do livro, foi revertido a favor de um hospital em Bafatá, que foi o hospital onde eu nasci. Portanto, pensei que podia ser uma boa forma de levar a literatura à vida prática das pessoas. E graças a, aos médicos, em particular ao meu grande amigo Anexório Casimiro, que foi quem coordenou toda a parte médica, digamos, do, do processo. A minha amiga Aisha Alfama, arquiteta, portanto ajudou-me bastante em todo o processo de preparação. A minha outra amiga Tânia Pereira. Os meus irmãos João Carlos e Danilo, que deram um grande apoio, sobretudo em Bissau. Portanto, houve uma grande dinâmica que o livro anterior fez e que recebeu muito carinho. A seguir a este, a este projeto portanto, de caráter mais poético, mais, mais, mais, digamos assim, mais espiritual, retomei novamente esse projeto. É o projeto que hoje chama-se Os Portanto, é um projeto que nasceu em 2016, teve muitos altos e baixos, teve muitas paragens e chegou a uma altura que teve aquilo que eu chamo um blackout total parou. O livro parou porque não conseguia encontrar o seu propósito. Por que eu vou publicar? É por uma questão de simplesmente ter mais um livro, de ter um, digamos, uma, uma participação. Então, isto marinou-me bastante. Levei provavelmente mais de dois anos a discutir comigo mesmo por que eu vou publicar. Não só pelo prazer, mas porquê. E infelizmente aconteceu algo que me fez completamente mudar a perspectiva. Este livro vem, para quem já teve oportunidade de ler, quer o e-book, quer o papel, tem uma homenagem particular a um amigo meu, que faleceu, em 2017, cujo nome é Domingos Cavila no livro é referenciado como Dom Cavila, que era é o nome que ele gostava de ser chamado, e que marcou-me bastante durante os meus 10 anos de Angola. E durante este período, vivi com ele experiências surrealistas, que estão narrados neste livro de uma maneira, obviamente, ficcionada e romanceada, mas foram experiências humanas que não têm, que não têm comparação. E a nossa amizade e a nossa cumplicidade foi de tal ordem, que é um belo dia, ele apresentou-me a dizer, olha, o meu filho nasceu e vai ter o teu nome, e o rapaz até hoje... A Quando ele morreu, uh, veio-me nos dias seguintes a necessidade de eternizar este, esta relação. E a forma que eu fiz é: vamos voltar à escrita, vamos reviver tudo o que foi partilhado com ele, vou produzir um romance em que ele vai ser um dos atores, pelo menos de uma maneira ou de outra, vai entrar no romance. Portanto, isto foi o declique de, de, de, de lançar o Osaristocrate. Não sei se continua ou tem ainda mais alguma pergunta sobre esse mesmo tema. Uh, não, eu, eu obrigada. Mas... Acho que é, foi muito importante criares aqui um contexto, não é? Porque escrever um livro tem sempre uma jornada e é uma jornada muito pessoal e muitas das vezes eh, envolve pessoas das nossas vidas, quer elas profissionais ou as nossas vidas privadas e às vezes é preciso aquele empurrão. E eu acho que, que para ti, eu acho que uma, uma imagem, uma imagem, uma homenagem, peço perdão muito gira da tua parte hum, e sentida ao teu amigo. Mas eu acho que muitas das vezes é isso nós precisamos, um certo empurrão para retomar ou, ou para fazer o fecho de uma, de uma jornada. A pergunta que eu queria fazer é, é em relação ao título, não é? Eu, eu sei que existe ali uma carga emocional em termos da jornada, mas o porquê deste título? porquê de Bom, este é um título que, primeiro, não vou, não vou fazer grande dissertação sobre o título porque provavelmente tiraria o digamos, o, o interesse teórico do livro. Portanto, convido os leitores, a eles mesmos também, na leitura do livro, vão fazendo a síntese do porquê do tipo. Mas vou dar simplesmente uma ou duas respostas para não ficar no ar. Os Aristocratas, no essencial, é um livro que reflete de forma transversal todos os grupos que influenciam a dinâmica de uma sociedade. Portanto, estamos a falar desde os grupos religiosos, os grupos económicos, os grupos culturais, os grupos enfim, tudo o que possamos imaginar que vão ter incidência na nossa vida no dia a dia. Desde o homem que está sentado num café a jogar o seu xadrez, a jogar cartas, a beber o seu grog, a comer a sua linguiça, o seu funge, dependendo de que país é que estiver, e a forma como o seu comportamento é determinado, de uma maneira ou de outra, por uma estrutura social. E o livro, portanto, ao longo do enredo de um romance baseado portanto numa ficção de vida de uma de uma pessoa, de uma uma rapariga, mas vai ao longo de todos os capítulos, ainda são 14, desenvolvendo uma série de temas em que todos esses, esses fatores que estruturam a vida social vão aparecendo e vão dando o corpo ao livro para que no final, provavelmente, tenho sérias dúvidas que, que terá um contraditório sobre esse ponto, no fim o título, o, o título dos aristocratas acaba por se justificar muito bem o, o livro. Tanto que é um título que se construiu no fim. Porque o início do, do livro não começou com o título aristocrático. Tinha um outro título e caminhou comigo, provavelmente, até o capítulo 12, se não me engano. Depois comecei a perceber que aquele título não exprimia suficientemente o que o livro já acabou por ser. Então foi necessário refletir um bocadinho melhor para chegar ao título. E o título acabou por ser isto. Ok, obrigada. E, e em termos de... tu Tocaste ali no fim e, e deu-me aqui uma pergunta que eu quero colocar em relação ao fim, por assim dizer, qual é esse, como é que é o processo, ou qual foi o teu processo, em particular, de fechar o livro? Como é, como é que chegou uma altura em que disseste, eu vou fechar este livro porque depois vou começar o segundo, que é pronto, vai fazer parte da trilogia. Como é que foi esse... Como é que decidiste o fim deste livro? Olha, Eu acho que isso, essa resposta tem um bocadinho de, de tecnicidade. Quando eu escrevo, eu utilizo... Ainda esta manhã estive a dizer isso num arco de comunicação social. Eu utilizo muito a engenharia civil quando eu faço a minha literatura. Normalmente monto os capítulos como se estivesse a fazer um planeamento de obra. Ou seja, a, a estrutura do livro, ela toda é, é, é mais ou menos pré-definida. Em que o próprio fim, por vezes, é escrito antes dos capítulos anteriores. Ou seja, há uma altura que eu percebi que esse livro tinha um potencial de crescimento. Era um livro que tinha um potencial de, de desenrolar-se sob forma de uma trilogia. Portanto, isto também derivou, em certa medida, quando comecei a ter mais contactos com o Luís, portanto, que é o meu editor e amigo também. Uh, Começámos a perceber, de forma muito óbvia, que esse livro tem um potencial para ir muito além do que já foi narrado até aqui. Então, o que é que eu fiz? Escrevi o fim. Escrevi o fim de forma que ele fique uh, disponível para uma exploração final. E depois, remontei o livro do fim ao ponto em que eu tinha parado. Portanto, esta é uma, é uma forma, é uma técnica que utilizo com alguma recorrência. Quando preciso de, de fechar um assunto, vou primeiro ao seu fim e depois faço toda a sucessão no sentido inverso até encontrar o ponto em que estiver. Nesse caso estava provavelmente no capítulo 4 ou 5, e comecei a remontar o livro um bocadinho de trás para frente. Ok. Então, nesse caso, o contrário, de frente para trás. Que está correto. E pegando. Daí, Obrigado. portanto. Sim, sim. Pegando um bocadinho, desculpa, Irine, pegando um bocadinho nisso. Qual é o teu estilo de escrita? És, és um autor uh, caótico, entre aspas, ou, ou crias sempre uma estrutura uh, daquilo que és escrever? Vamos lá ver. O... Neste momento, acho que é muito prematuro para eu pretender ter um estilo. Acho que temos que ser um bocadinho também, diria, humilde naquilo que nós fazemos. Não vale a pena estar aqui a me pôr num pedestal que eu sei que o público ainda não me reconheceu. Portanto, não posso pretender ser mais do que aquilo que o público me disse que eu sou. As críticas têm sido bastante favoráveis, muito boas até, e, mas não me chega a dizer que eu tenho um estilo. Agora, o que posso dizer é que eu tenho hábitos, tenho hábitos de escrever, e um dos meus hábitos é que eu utilizo a escrita de uma forma ou de outra como um processo de... Ainda esta manhã estava a conversar com a minha mulher e dizer lhe que eu não... Se reparar, eu não escrevo em casa, eu escrevo sempre na rua. E utilizo bastante os meios da tecnologia, portanto os telemóveis e... de fora, para escrever. Portanto, já me aconteceu várias vezes, no período que eu andava muito em Angola, viajar entre várias províncias, já me aconteceu escrever durante viagens e, e, e a conduzir, a escrever. Já escrevi uma série de textos neste livro, que está aí no capítulo 2, que ele praticamente é todo dedicado a Angola. Tem vários textos escritos em viagem, portanto, durante a viagem, que eu ia vendo cenários que me criavam o um instinto logo de escrever. Aqui eu utilizo uma palavra especial, o instinto de escrever. que não chegou a talento. Talento todos podem ter, e muitos têm talento. Mas uh, o instinto é outra coisa. É aquele momento que dá vontade de escrever e você escreve. E é porque é um fluxo que está a passar E se não escrever naquele momento, provavelmente quando terminar a viagem e escrever, já não vou escrever o mesmo texto. Porque já passou. Já não é... O momento já não é aquele. Portanto, eu escrevo um bocadinho a movimento. Gosto de escrever em viagem. Quando viajo de avião, então, é o melhor que há. Faço praticamente sempre a escrever. Uhum. Gosto de escrever... Uh, esse, esse romance, em particular, começou num lugar aqui em Cabo Verde começou num, num café, que chama-se Café Sofia, é muito conhecido aqui na praça, de, no, no plateau portanto, no centro histórico e cultural da cidade, é um dos centros históricos e cultural da cidade de Praia, talvez o mais conhecido e o mais importante. O, o livro nasceu dali, portanto, eu estava num, numa quinta-feira, até no livro fala disso, e estava a tomar um pequeno almoço e veio uma vontade de escrever, e não hesitei, peguei logo no, no telemóvel e comecei a escrever. E daí nasceu o capítulo 1, e o seguinte, e, uh, isto para dizer, é a minha forma de escrever, eu não escrevo com um compromisso marcado, eu escrevo por instinto e não chamo isso caótico, eu acho que não é caótico. E depois o que procuro fazer mais, mais, mais à frente é reorganizar o texto, dar-lhe estrutura e criar o um máximo de coerência para que quem depois tem que ler seja enquadrado, para que não, que não entre ali no mar de textos. Obrigada. Um, uma questão que eu gostaria que, de te colocar, que eu estou a ler o livro e eu vejo ali uma certa... Não sei se fosse ser vertente, mas fala-se um bocadinho da imigração. Não é? uh, por experiência própria, eu falo por mim, muitas vezes o meu marido chama-me Dora, The Explorer, não é? Lá, aquela, aquela personagem muito conhecida de, de, dos, dos livros das crianças, não é? Dora, ela gosta muito de explorar. Eu, eu sou um bocado nómada, não é? Uh, nasci em Portugal sim, senhora, mas vivi em Bissau, vivi em Cabo Verde, Inglaterra e agora nos Estados Unidos. Eu gostaria de saber qual é a tua experiência pessoal, é? esse teu lado da imigração, uh, na conjuntura do livro. O que é que aquilo representa para ti? Ou Qual é o ponto que tu queres focar ao trazer a imigração uh, neste livro? Sim, senhora. Portanto, o livro, em síntese, posso dizer, digo que é um estilo romance-ficção, portanto, tem drama, suspense e ação, completamente integrado, portanto, a nível do estilo. Mas é um livro que tem o um pano de fundo da imigração, que mostra, portanto, o desafio que é pode ser qualquer pessoa, independentemente de nacionalidade, de origem, de que for. o desafio que é deixar o seu país de origem, o país em que a pessoa nasceu e conviveu com a sua primeira infância, e procurar um destino num outro país diferente. E o livro vai, ao longo desse processo, de, de, de uma das personagens principais do livro, revelando todos os desafios que o processo da imigração por si só põe às pessoas. E as escolhas que todos nós temos ou vamos fazendo. E no caso em concreto do livro, há depois toda uma série de temas, que vou, vou ter que recorrer aqui a minha cábula. Portanto, falamos de imigração, do turismo sexual, da história. Portanto, há aqui todo um, um, um compêndio condensado daquilo que poderia chamar da história recente de Angola, plantado, portanto, dos anos 80 até, aproximadamente os anos 2006, 2007. Uh, a história também de Cabo Verde, com Realce, tudo que tem a ver com a cidade velha, património cultural, o valor desse mesmo património e, e alguns debates que se relança sobre, um, sobre a importância da preservação dos patrimónios culturais e a sua integração em todo o processo do turismo que o país, obviamente, precisa, necessita e tem prestar. O livro também fala da música, quer a música clássica como a música moderna, portanto, o kizomba, o semba, o funaná, o, a coladeira. A música fala do crioulo, das suas referências das suas insuficiências, como língua, portanto, que todos nós, enquanto caberriantes ou guineenses, gostaríamos de poder ter algum, alguma elevação. O livro fala da religião, fala da espiritualidade, fala das tecnologias de informação e comunicação. Faz, uma, faz um ensaio, em certos capítulos em certos diálogos, aquilo que eu chamaria de psicanálise do xadrez, em que mostra como é que a arte do xadrez pode ajudar a descodificar como é que a pessoa pensa, como é que a pessoa reage face aos problemas. No fim, o livro fala todo jogo de influência, quer no plano político como no plano económico de toda a sociedade. Portanto, como eu disse no início, é um livro que é transversal a vida tal como nós a vivemos de uma maneira ou de outra. Portanto, a imigração, sim, senhora, é o tema de fundo, porque ele tem um, um enredo que vai desenvolvendo ao longo desse mesmo tema de fundo, mas sempre introduzindo subtemas. E nesses subtemas vai criando uma série de, de debates em que os vários personagens e é preciso dizer isso relativamente à sua pergunta inicial, que é o que é que eu tenho ou o que é que o livro me transpõe? O que é que eu transponho ao livro? O livro me transpõe? Este é um livro que tem aproximadamente 14 personagens. Estive ainda a contar há dias. E cada personagem tem uma, tem uma caracterização. Ou seja, tive o cuidado de caracterizar os personagens no seu perfil psicológico, no seu perfil histórico, da forma como pensa, da forma como reage. Portanto, de uma maneira ou de outra, não vou dizer que eu reflito em todas as personagens, obviamente que não, mas parte de cada uma dessas personagens também incorpora um bocadinho alguns valores e alguns conceitos que eu penso que valia a pena ser transmitido aqui neste livro. Portanto, a minha experiência enquanto pessoa que deixou um país, no, digamos, onde nasceu e que a seguir fez toda uma temporada na Europa, começar por França, depois por Portugal, Espanha, Angola e por aí fora, Levou-me, portanto, a desenvolver várias personalidades. Porque em cada espaço em que estamos, também temos que nos adaptar. O Tony também teve uma experiência, digamos, parecida. o Luís também, está aí ao lado. Portanto, todos nós vivemos isso e sabemos que o Irineu de 10 anos não é o de hoje. Não só no seu plano pessoal, mas também no seu plano conceptual. A forma como me vejo hoje não me via o ano passado e provavelmente nem me verei no futuro. Portanto, há toda aqui uma dinâmica. Portanto, nesse aspecto, eu recomendo vivamente a leitura deste livro. Não é só uma publicidade, mas eu penso que é... É um livro que eu gostaria de ler se não fosse eu o escritor. Ótimo. E mesmo assim, de vez em quando, eu leio. Muito bem. Obrigada por isso, Sirineu. Olha, vou dar aqui agora uma pequena... Vou fazer uma pequena mudança uh, e pedir ao Luís. Uh, Luís, uh, podemos ouvir um bocadinho um excerto do livro, uh, escolhe Tu. Uh, eu sei qual é a minha personagem favorita, <risos> mas eu gostaria que tu lesses um bocadinho. Vamos deixar aqui um cheirinho um, aos seguidores e aos amigos aqui que estão na plataforma. Mas queres que eu diga a minha personagem favorita de livro ou não? Mas isso aqui, eu, sinceramente, se disser, tu hum, vais ficar escandalizada. Mas é, é uma personagem muito, muito interessante neste livro que acho que... Bom, o livro não, não, não funciona uh, em torno dessa personagem, mas essa personagem integrou tão bem o livro que, sinceramente, uh, e o todo feito que ele, que ele apresentou aqui no livro foi uma coisa excepcional que é o padre António Ferro sinceramente não é nem o Rafael é o, nem a Lisi nem, nem o Eli, nem o Kabilá não é, não, nem o Ifram nem o Cônigo de Ardil portanto, ou seja, é o padre porque o padre efetivamente tocou em vários, em vários pontos essenciais do livro, e para mim deixou Uh, pá, deixou curiosidade que, que efetivamente um, valeu a pena ter trabalhado com o Irineu nisto e, e, e fazer, portanto, esse, esse livro ficar para fora para toda a gente ter acesso porque, porque era era, era, era, era, um, era importante fazer isto e, e, e, e isto eu acho que, que é de ressalvar, não é pelo seu Irineu dispensa qualquer tipo de comentário de, de, de considerações é um amigo e tal, mas é o livro em si que a mim cativou em todo o seu esplendor, e é importante que as pessoas tenham a ideia do que se trata o livro e que possam comprar, efetivamente. Mas, ô Sonia, eu vou ler aqui uma passagem que tem a ver com o Guiné, com o tem a ver com o criou, como diz o próprio Weili, o personagem crucial, de certeza absoluta que é a personagem que tu gostas do livro, mas depois tu as, de, de nos dizer, numa passagem que ele que ele, que ele, referia sobre a alma crioula dizia assim, o crioulo não é uma esmeralda somente de Cabo Verde. Quem viveu as noites longas das matas da Guiné e durante a luta de libertação colonial também sabe muito bem que há muitas variações e intuações deste mesmo crioulo. Na Guiné também sempre se falou muitos crioulos e provavelmente para sempre se falará. Portanto, atenção que o crioulo não é uma língua somente dos cabo -verdeanos. É mais do que isso. É uma construção destes dois povos irmãos que sempre estiveram unidos por sangue e pelo sangue, e por este conquistaram a sua liberdade. Fim da citação. Então, esta passagem, para mim, é, é, é tão importante porque demonstra a própria unia, união que, que se pretende entre Guiné-Bissau e Cabo Verde, utilizando a língua que eles fizeram, a luta que é o criou, como um, um, um fator crítico do sucesso e, e, e uma âncora para se desenvolver todo este percurso. Depois, quando vamos relacionar com a história das civilizações, onde entra aqui o padre António Ferro, onde ele discute precisamente sobre as civilizações e como é que, portanto, nasceu o povo cabo portanto, toda a referência à volta deste tema fez-me, efetivamente, acreditar que havia um potencial muito, muito grande. Luciana, se me permite, como eu estava a dizer, Uh, aqui a NIMA tem uma coisa importante, que é, que é importante, que, é, que vale a pena não, não, nós ficarmos aqui, a NIMA Edições, já fechámos o capítulo da NIMA Art Gallery, portanto na NIMA Edições, nós temos aqui uma política editorial e, e, e publicação seguida uh, pela editora, que visa efetivamente uma democratização do mercado do livro, portanto onde vai gerar as melhores oportunidades para os autores lusófonos, com grande enfoque para os países africanos, por exemplo, da Língua oficial Portuguesa, mas também o Brasil e Timor, porque estamos atentos precisamente a essa essa realidade, e permitir assim, o, os leitores, uh, excelentes obras, mas de variadíssimos géneros, sendo que sempre nesta primeira uh, fase aposta recai, efetivamente, uh, em, em ensaios, em ficção, e romance, em poesias e prosas, contos, política e cidadania, tudo a um, a um preço justo, digamos assim, porque até com o livro de Granel a qualidade que tem o, o livro que ele faz, que ele apresenta aqui, é esse romance ficcionário, é muito interessante que tem um ponto, que tem um aspecto impo importante aqui re realçar a imigração, as questões sociais e como é que as pessoas, a, a, a, as fases da vida quando nós emigramos, onde é que nós podemos, a, a, quais são as oportunidades que nós podemos ter e, a, e como às vezes somos influenciados a, a cair na, na, nas garras de, ou nas redes, como aconteceu com a Lizy, que caiu numa rede, de, eu chamo, de, de, de prostituição. Uh, bom, é assim que se chama o nome, não vale a pena a gente agora aqui escamotear, dizer que foi contratado por uma empresa multinacional, no livro, não é? Uh, ou é a indústria, mas as pessoas vão ter que comprar o livro para perceber do que é que se trata. fala precisamente no, no negócio de, de luxo, de entretenimento, mas no fundo, no fundo, acaba por fazer o quê? Acaba por ir buscar as presas fáceis, neste caso, uh, que têm a ver com o negócio deles, que é preciso, são raparigas que estão uh, bem apresentadas todas bonitas, como as pernas estão, como aparece no livro, como vocês devem imaginar. Para nós concebermos a capa do livro, foi um sofrimento e aqui a criar várias, várias situações, o que é que poderia ser a capa que conjugasse com os aristocratas. Portanto, que toca um aspecto social muito importante, que era, que era importante a NIMBA trazer aqui para, para, para o debate, para as pessoas perceberem de, de, de que forma que nós poderíamos potencializar conteúdos desta, desta género. Então, o livro tem essa... Esse caráter muito, muito, muito, muito, muito forte e era importante uh, trabalhar nisso de uma forma muito afincada. Como também com os vários autores que nós já lançamos, cerca de oito títulos, portanto, em menos de um ano da vida da NIMBA, e com cada um que tem a sua história, porque é isso que a NIMBA procura, que cada um faça a contribuição em matéria social, em matéria política, em matéria cultural, em matéria cidadania, ou poesias, ou prosas etc. Sempre, portanto, dentro daquilo que é componente editorial da própria editora, que, que tem um grupo muito grande que trabalha por trás e que, desde revisores, editores, já tem a cabeça, quando não concordam por determinados tipos de passagens, e que faz sentido. Uh, uh, e era importante transmitir isso, permita-me dizer-te isso, que era importante uh, transmitir isso, e ao, e ao público também que, que tenha atenção que estamos a falar de um potencial uh, um promissor escritor, o Irineu, uh, tem vindo a, a já fazer um trabalho Uh, muito interessante, não só nas redes sociais, o primeiro livro que ele, que ele efetivamente publicou, que é Ânimo, Uma Viagem da Alma Inteira, que foi editada em 2016 pela xeara editora, portanto, é testemunho disso mesmo, da forma como partilha com o leitor o seu pensamento e as suas vivências dentro das diferentes culturas que se foi cruzando em África e no mundo lusófono, como ele mesmo diz. Portanto, tem a ver efetivamente com aquilo que é componente uh, deste trabalho. Portanto, dentro desse espírito, quando uh, apresentou-nos o, o, o vamos lá ver o miolo dos aristocratas, e, portanto, e, por conhecer a forma de escrita dele, foi mais fácil, portanto, aqui o Conselho Editorial de sobre do seu concílio, e destacar ali alguns aspectos essenciais e positivos de, de, da história, do romance, ficcionado, que aborda tal questão da imigração, como nós falamos aqui, e que desafia, efetivamente, a viajar pelos dramas, liga e se para o sonho de uma vida melhor e dura realidade para este mesmo sonho desperta, o romance ficcionado carregado de leveza e de intensidade mas com uma forte dose de aspectos sociais, políticos e culturais que para nós é muito, muito, muito importante. É de obras como estas, que efetivamente a NIMBA procura e tem a prestar, e vamos continuar a fazer o livro. Uh, uh, uh, os Aristocratas, a história fascinante, e que eu, considero, que eu considerei simplesmente fascinante, que carrega um tal romance rechado de ação, drama e ficção. Uh, e, portanto, Mas, efetivamente, a NIMBA convida aqui um, as pessoas a comprar o livro, fazer um trabalho interessantíssimo e, e, portanto, e continuar a existir com o Irineu e ele não parou e continuou a escrever já estamos na segunda no na segunda, segundo livro da, da trilogia e como ele já levantou aqui o véu, é importante uh, focar mesmo nesse aspecto esse livro começa do fim, agora vai lá contar a história, como é que, portanto, todo o processo se iniciou e, e portanto e como é que nós podemos conjugar aqui. O Irineu Uh, estava a referir ao livro não com no aspecto, portanto, que foi abordou um, vários outros aspectos que têm a ver com as dinâmicas do próprio livro onde tocava as questões da cultura, uh, nas questões do de, desenvolvimento de, de, de e do progresso de um país, no, portanto, por exemplo, o processo de Angola, com o lá, o amigo dele, partilhou com ele sobre a influência do Paulo Flores e do Pepe Tela no noquilo que é componente forte e cultural que hoje a Angola tem, e, efetivamente, essas duas pessoas contribuíram bastante para que isso, para que isso, para que isso ou se possível, como nós também temos pessoas como o Sr. Carlos Soares, que fez um grande trabalho uh, na área da música, o Filar, que fez um, um grande um escritor, uh, influentíssimo, o Toninho, o Hugo, portanto, uma série deles. Era importante também referir aqui um aspecto que este livro tem e que, portanto, <risos> fugiu ao lar o Irineu que A parte tecnológica que o Irineu, portanto, tocou no livro. Eu desconhecia a, a capacidade a, e a competência deste, de, deste meu mano Uh, mas uh, na componente tecnológica mas a componente tecnológica que ele, que ele foca aqui no livro é importante e o livro funcionou muito em torno desse aspecto, é importante nós focarmos nisto, porque traz aqui novidades muito interessantes e como é que todo o processo se utilizarmos a tecnologia a, a, a nosso proveito e de uma maneira muito inteligente, nós conseguimos dar o salto uh, para aquilo que nós, que nós pretendemos, que é o que nós estamos a fazer e efetivamente estamos em live stream uh, tu estás em Nova Iorque, Irineu, Cabo Verde e em Portugal, o Emílio e a em Emílio na Escócia, e todo, uh, todo o público nos está a ouvir, desde a de Itália, da Austrália, Estados Unidos, Guiné, Cabo Verde, São Tomé, pronto, toda a parte do mundo, não é? E, e portanto, prometiu-nos que, que, nós, que nós fizéssemos isso. Tónio, peço desculpa ter alongado muito, mas, portanto, porque eu não queria mais retirar de, tirar o, o, a intervenção do, do, do Irineco, acho que faz sentido ainda continuar a, a focar não, esse aspecto do livro, Portanto, ah, devolvo ah, o micro e, e força. -se. Sem problema. Eu, eu acho que é muito importante tocar nos aspectos que acabaste de, de tocar e focar. Ah, e isso traz-me para uma das últimas questões que eu quero colocar, antes de abrirmos aqui ah, perguntas, não é? Em oportunidade para os nossos seguidores ah, fazerem algumas perguntas. Ora, a questão que eu ia colocar tem a ver com a leitura e a nossa... Falta de, curva, falta de leitura nas nossas comunidades, nos países de expressão de língua portuguesa, uh, uh, digamos, CPLP, uh, ou Palop, para ser mais uh, concreta. O Mia Cote, uma vez, ele disse, ele disse assim: eu ouvi uma entrevista dele e vou aqui parafrisar um bocadinho. Ele disse: não lhe preocupa muito que, que os meninos, entre aspas, não, não tenham hábitos de leitura, mas sim que eles não tenham uma capacidade de, de imaginar, de criar histórias. A questão que eu coloco aos dois, um, o Irineu, numa, numa, porque ele é autor, uh, e a Tio Luís como autor e também editor, o que é que nós podemos fazer não é, para criar mais hábitos de leitura? Isto se concordas que não, não existe uh, esse hábito nas nossas comunidades? Uh, uh, para além do que nós podemos fazer, qual, qual, qual, quais são os entraves que acham que existem e que talvez a gente possa tentar juntos, não é? Um, quebrar um bocadinho esse, esse aspecto qual é uh, uh, uh, uh, o que vocês acham sobre esse aspecto? o um, que é que tanto... responde? eu, Luís? força, força tu, como... Bom, assim dá para dá beber o chá o chá uh... para ficar frio <risos> eu já respondo eu, eu já, eu, o meu já vai no meio, vamos ver uh, a questão da leitura há bocado eu quando iniciei a minha intervenção eu fiz apelo aqui à escala das coisas Porque às vezes nós estamos tão preocupados em ser guineenses, em ser caprianos em ser santumenses ou coisa parecida mas quando olhamos isso no seu, na sua verdadeira escala, que é a África e mundo, nós não representamos coisa nenhuma. Somos insignificância, insignificância, insignificância, naquilo que é a expressão da linguística, da expressão da cultura. Portanto, há aqui todo um terreno a ser desbravado, que é o treino da lusofonia. É o treino de levar com que a língua... No livro há de encontrar essa ironia, esta sátira, em que eu digo a língua portuguesa é um erro de expressão, porque há muito tempo que esta língua já não é portuguesa. Porque Portugal representa menos do que praticamente todas as outras comunidades. Portanto, Portugal são 10 milhões num, num, num, num universo de 200 e, 220 milhões. Portanto, estamos aqui a falar em torno de 5% de toda a língua portuguesa, chamada portuguesa. Portanto, a lusofonia é o nosso canteiro de obras que todos temos que trabalhar. Agora, a pergunta da Sónia, como é que se criam leitores? É a questão é muito simples. Leitores não se criam. Para mim, é a primeira, primeira evidência, não se cria leitores estimula-se. Portanto, temos que ter a consciência, enquanto primeiro, escritores, agentes públicos, agentes sociais, o que for, que a literatura é algo que se estimula. Nós, para estimularmos a, a, a leitura, temos que criar, inclusive, condições extra-linguísticas. Vamos tomar um exemplo prático. O europeu e o americano, diria até o brasileiro também, falando aqui dos países que nós estamos mais ou menos familiarizados, têm muita arte de cultura. E se nós olhamos como é que eles leem para quem teve experiências de Europa, há de perceber, o espaço social como o metropolitano, o metro, o comboio, os autocarros, são espaços de leitura por excelência. As pessoas leem com muita frequência em meios de transporte de longa, de longa chamada assim, de média e longa distância. Nós não temos isso em África. Não temos, de uma maneira geral. Vou falar dessa nossa África lusófona. Conclusão, nós para lermos, só em termos de estímulos, temos que querer ler. Temos que querer ler. Ou temos que educar os nossos filhos para ler. E tem um outro pormenor que é não menos, não menos importante que é a questão do custo do livro. O custo do livro nos nossos países infelizmente há que dizer lo Digo falo contra mim, provavelmente contra o meu, meu editor. É completamente desajustado ao a realidade socioeconómica do país. ou dos países Aqui em Cabo Verde dificilmente consegues um livro de qualidade abaixo de 3 mil escudos. Estamos a falar da volta de 30 euros. Em Angola, até a altura que eu tinha referências do Kwanzaa, dificilmente consegues um livro a sério abaixo de 2, 3 mil, 4 mil, 5 mil Quanzas. Portanto, resumidamente, são valores que, para a nossa realidade aqui, do lado, de, digamos, dos palopes, comprar um livro de um senhor chamado Irenel Vaz, ou Luís Vicente, ou quem quer que seja, que há de custar a volta de 1.500, 2.000 escudos, de donos é uma opção o leitorado fazer entre... Eu uso esse valor para, para comprar um livro, ou uso esse valor para fazer umas compras que podem me valer pelo menos meia semana de alimentação. Hum. E isto é a nossa realidade. Portanto, o livro é um produto que ainda está com um, com um valor completamente desnivelado para cima face à realidade socioeconómica. Na Europa consegue se bons livros, inclusive dos melhores escritores que andam por aí, a valores ajustados mais ou menos à, à realidade europeia. Pagar 10 euros, ou 12 euros, ou 15 euros, ou 20 euros por um bom livro, não é isto é que retira o, o orçamento de quem tem um salário médio em torno de mil ou 1.500 euros. Portanto, não tem o um impacto. Aqui em Cabo Verde ou em Angola, em que o custo de vida é completamente diferente. Comprar um livro é quase um, um luxo dos aristocratas, eu quase diria isso. Porque é, um, é preciso ter uh, aquele gosto do livro. Às vezes compra-se livro por simpatia ao leitor ou o escritor, porque é um amigo, porque é o irmão do, do, de alguém, ou porque é primo. Portanto, há aqui todo um trabalho quase de, de benfeitoria, quando se compra o livro de alguém, porque o custo, de fato, do livro é elevado. Soluções. Nós não podemos passar a vida a reclamar. Soluções para isto. O que eu tenho a dizer é muito simples. Eu sou daquelas pessoas, e neste aspecto eu e o Luís temos muito em comum, nós não precisamos, nós os dois, de, de completar as nossas frases, porque o outro, a metade, já entendeu o que é o outro queria dizer. Faça o problema, temos que ter soluções. De outra maneira, não vale a pena querer, não vale a pena sequer falar do problema. E a solução está nas nossas mãos. Literalmente, a solução está nas nossas mãos. Neste momento, eu tenho comigo este objeto. Por acaso é um tablet. Mas também tenho comigo um telemóvel, que é aquele que está, está aqui a passar estas imagens. A bem ou a mal, todo o cabralhano, todo o guineense, todo o ponto e mas pelo menos o urbano, o cabralhano urbano, o guineense urbano, o angolano urbano, o santomense urbano, o, o, o semicano urbano, o português urbano e o brasileiro urbano, tem smartphone. Pelo menos de uma maneira eu diria quase hoje eu diria mais facilmente vez uma pessoa num lugar sem energia mas com o telemóvel, depois o dilema é onde é que se faz a recarga do telemóvel e nós não estamos a usar devidamente este objeto, daí que esse livro também fala muito das tecnologias que o Luís está a fazer referência, para da importância de usar smartphone, não é bem só a importância é a maneira como se usa, portanto há ali um tutorial em torno de um diálogo entre, entre os personagens do livro de fazer as pessoas retirarem o máximo proveito isto tudo para dizer o quê? Nós temos soluções do e-book. Esta coisa que nós andamos a, eu diria aqui a palavra romanceada de queremos o livro em papel. Eu falo contra mim. Cada vez que eu vendo um livro em papel ganho mais. Mas na verdade quem ganha é o Amazon. Fica claro também disso. Quem ganha são os, os que estão na, na linha de frente. Aí o Amazon leva a parte dele que o Luís há de dizer depois qual é o valor, se for o caso disso. Mas não interessa. O que quero dizer nós temos telemontas. Porque, desculpa, é uma expressão um bocadinho vulgar que vou usar, porque carga de água é que continuamos a não querer ler nos telemóveis. Nós usamos telemóveis para ler notícias, usamos para ver Facebook, usamos para fazer directos, usamos para tudo, mas temos possibilidade de ler. Nesses tempos de confinamento, vou dar um exemplo pessoal. Cada vez que uma pessoa precisa de ir à farmácia, ir a um centro para comprar, seja lá o que for, o que é que acontece? Estamos numa fila. Quem é que há de levar um livro com ele para ir a uma fila de uma farmácia? É preciso ser mesmo um aristocrata, um variado mas o normal é levarmos um telemóvel. Eu fiz a experiência comigo mesmo. Eu estou neste momento a ler no telemóvel um livro do, do, do escritor Paulo Coelho. Telemóvel. No início levei ali um bocadinho a habituar-me um bocadinho ao ecrã. Não levei nem mais de que meia hora a habituar-me ao ecrã. Hoje quando saio não tenho pressa das filas. Eu encosto a qualquer fila. Pode até demorar uma hora na fila, para mim passa num instante porque eu estou a ler. Os telemóveis estão aí. É, é provavelmente o, o objeto mais democrático que alguém lembrou de inventar. Portanto nós africanos essa, pergunta é um bocado, essa resposta é a minha, sei que é longa, mas nós africanos, a única forma de estimularmos uns aos outros sobre o tema da literatura e de leitura, é nós sabemos usar as novas tecnologias. O e-book está ali. O e-book custa um quarto do valor do livro. Este livro custa de 18, 18 dólares ou 15 euros no, no, no seu formato de papel, na origem. Okay? O e-book custa 4 euros. Pergunta volta outra vez. Por que é que é o Irineu, se o livro não fosse meu? Eu, Irineu, ouvi dizer com um outro Irineu resolveu escrever um livro. Porquê que eu não vou comprar esse livro a 4 euros? Vou! Não vou comprar o livro a 18. Portanto, volto a repetir, é importante nós tirarmos proveito das coisas que temos. Nós já gastamos dinheiro a comprar o telemóvel. O telemóvel hoje, em 2020, tem mais capacidade que os computadores. Em 1990, quando eu comecei a aprender a escrever num computador, a memória que tem, o ecrã, a câmera, tudo isto evoluiu e bastante. Portanto, tiremos o proveito das novas tecnologias. Vamos ler pelos telemóveis. Obviamente aqueles que podem, aqueles que eu. têm o um tal charme de pegar no livro, querem ler no livro? Eu, bem. eu agradeço. Irine, eu peço desculpas em de interromper. Eu tenho noção do, do tempo e estamos a, a... Eu acho que a tua resposta é assim, senhora, é muito importante e, e toca em questões que se calhar precisaríamos de uma outra sessão. Uh, para nos debruçarmos nela. O meu comentário em relação, em relação a isso, e talvez agora a tocar aqui no fim, nem todos têm acesso aos telefones, não é? A pergunta estava -se a inserir mais aos jovens, aqueles mais novos, o um, um pessoal uh, que não tem acesso. Eu acho que os que têm acesso é criar hábitos, que é uma coisa bastante diferente. Estava a falar é começar de raiz, não é? Mas isso podemos depois fazer uma sessão contigo e com o Luís e debruçarmos nisso. Um, Luís, existe mais alguma coisa que queiras uh, uh, adicionar em relação a este tema? Sim, é, é, é, é pouco, pouco tempo apenas, o Ireneu já, já disse tudo, efetivamente uh, colocar tecnologia ao serviço da leitura é importante, e-book hoje em dia uh, acaba por facilitar muito, portanto, a aquisição em papel dos livros, que pode ser o, quatro vezes mais o valor do livro eu entendo que há pessoas efetivamente que têm aquele receio que quando vão comprar um livro em um e-book disponibilizar os seus dados bancários, é normal, eu também teria receio uh, em fazer isso, mas quando nós temos efetivamente confiança, portanto, em plataformas como a Amazon, como a Nibart Gallery, portanto, neste caso da Books, não tem que haver esse problema, porque as pessoas podem se registar e podem comprar o livro, inclusive se querem papel, podem, portanto, está aqui a passar em rodapé, pé, forma como podem comprar isso, e não querem ir para a Amazon, compram via Nibabooks, portanto, aquilo é entrar na aplicação, ver o book e clicar ali, adicionar o carrinho e compram aquilo, e recebe uma, uma, uma, uma nota e diz, agora faz a transferência bancária por este ponto, ponto final, e resolve-se o problema logo. E, portanto, não tem que estar a dar os dados, etc. Mas, quando vai à Amazon, para comprar um e-book, porque a Nima não tem ainda e-book, e que está a trabalhar precisamente nisto, é fácil também, é de improvisar o cartão que quer que se faça, portanto, o débito, portanto, daquele valor. São 4,55 euros, um livro que tem um, um, uma, um conteúdo enorme, acho que faz todo sentido, e hoje em dia, qualquer pessoa tem um tablet, um smartphone, um Kindle, uh, ler livros, há uma amiga alemã que me dizia assim, Luís, Luís, pensa nisto, pá, porquê que tu não, não incentivas um motor palan para ser lançado, portanto, outra vez... E vez ela fiz esse trabalho, e hoje temos um motor palan, mas eu pensei, bom, o motor palan é que é barato, um livro de, custa para aí cerca de 5 euros, em papel, mas é, em e-book pode ficar 1 euro, 2 euros, dois euros, e diz assim, fiquei é isto, portanto, quer dizer, não... É, é, não há problema, há muita segurança nisto e as pessoas têm que ter esse hábito e comprar. Mas, que ainda na componente fora da tecnologia e dos hábitos da leitura, como estás a dizer, eu vou dar um muito exemplo muito claro. Efetivamente, não só os povos uh, uh, africanos, e também aqui em Portugal acontece coisas europeus, por uma questão de gosto pela leitura e os hábitos que as pessoas, que as pessoas têm que ter. E esses hábitos têm que ser incutidos desde que Desde a criança. Portanto... De um momento para o outro, com, portanto, com determinada idade. 50, 60 anos, eu vou-me descobrir o gosto pela leitura. Sim, senhora, posso descobrir o gosto pela leitura. E lei. Não, não tem problema nenhum. Mas tenho dúvida se consigo ler uma, um livro com 500 páginas. Câncer-me fim do final. É normal. Então, tu tens que começar a educar as crianças, uh, a começar a educar as desde a de, desde, de, de, de, de infância, que ler duas páginas ou três páginas por dia são cerca de 20, min, 20 minutos para eles. E, portanto, e, e portanto, e, e depois, daqui a um mês, dois meses já não estão a ler duas ou três páginas, estão a ler dez, cinquenta, sessenta, eu dou um exemplo com o meu filho, o Ricardo, eu digo ao Ricardo assim, olha, tu és um homem, de, gostas muito de tecnologia, gostas de jogar bola, gostas de fazer isso coisas da escola, não gostas de, de, de ler livros, primeiro era bocadinho, agora vais começar a aprender a ler livro então estás de castigo, interessante, interessante isso, o castigo como quem diz, castigo para mim, que eu gostava também que o meu pai fizesse isto, e fez, e fez, quando eu era, quando eu era criança também. Agora todos os dias vais ler, durante 30 minutos, 6 páginas de um livro. Comecei aquilo. Nos primeiros dias, foi uma dor de cabeça. Entretanto, eu acho que perdemos a Sónia, ou, ou, ou, mas as pessoas devem estar a, devem estar a acompanhar. Uh, alô, Sónia. Uh, entretanto, o que é que é preciso fazer aqui? Estimular, uh, efetivamente, essas, essas, essas, essas crianças. E o Ricardo, agora, não me pede para... Estás a ouvir. O Ricardo agora não, não, não, não, não fica ali atento à espera que ele diga para vir ler. Ele, quando sabe que tem que ler, procura onde eu estou e, estou, e fica sentado ali ao lado e a ler. Porquê? Porque também quer a companhia. Sozinho, criança, ler um livro sozinho pode ser muito aborrecido. Talvez ter companhia de alguém é importante. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que é importante que os pais também estejam junto dos meus e que não seja só contar histórias de, de, de, tanto de contos, carochinhas mas também mostrar e dar exemplo que, lê, eu faço companhia também na leitura, ok? É importante estimular isso, mas é, é preciso estimular isso desde criança. Portanto, e assim vamos criando os artes de leitura. E é muito mais fácil que depois, portanto, em adolescência a, na juventude, a pessoa já ganhou aquele gosto para a leitura e, portanto, já encontrou o mundo, já encontrou a magia das letras e, a partir dali, começa a devorar os livros todos e todos os jornais. Eu acho que faz uh, todo sentido assim. Sónia, um, Obrigada, um, eu, eu, eu estava aqui, uh, simplesmente, como eu falei no início do evento, a conjuntura de Covid não nos permite certas coisas, eu tinha o meu filho aqui no background a chamar para mim, <risos> e eu tive que... E ainda bem, ainda ele, bem. Ele, Mexeu ali numa coisa bem, que era, e precisava da mãe, mas bom, um, obrigado aos Pode dois. Ora, claro, eu queria só fazer uma pequena pausa e pedir ao Emílio, um, que, ele, que ele nos dissesse. se existe alguma pergunta um, dos nossos seguidores e, e, e do público. Se houver alguma pergunta, nós fazemos aqui... Sónia, aos... desculpa lá, interromper. Antes, antes... Sónia, desculpa aí. Antes, de, antes disso, eu queria só fazer aqui uma... Era para fazer anteriormente, mas passou-me. Passou-me atrás, entrar, a conversa seguiu para outro caminho. Queria fazer aqui duas intervenções. É Primeiro, porque não cheguei a fazer a leitura que me pediste das passagens... Não cheguei a fazer a leitura como pediste as passagens do, do livro. O Luís fez aquele do. do, do, do, do como é que era? Aquele do, do tema do crioulo, da Guiné e do Cabo Verde. Eu não cheguei a fazer a minha. Eu queria dar aqui. e Quero fazer essa leitura porque este livro também tem um aspecto que não mencionei no início. É um livro também que, para mim, é uma homenagem. O Luís fez, fez alusão a isto, mas volto a repetir. É uma homenagem a duas grandes figuras que, para mim, serviram de referência e ainda servem de referência em Angola que é o Pepe Tela, que, que é uma figura portanto, não, que dispensa apresentações e que sempre me inspirou desde criança e que quer pelo estilo, quer pela forma como ele desenvolve a sua escrita e, a, e transforma a oralidade em, em, em escrita, ou pelo menos em leitura, e também ao Paulo Flores. Paulo Flores, portanto, enquanto músico, é sem dúvida, pelo menos no meu conceito, aquele que mais consegue encaixar-se no defensor do que neste livro de fala da reserva moral ou da resistência moral. E em nome desses dois, se me permite, vou fazer aqui duas leituras a fazer um bocadinho a referência a isso. Posso? A dar aqui um bocadinho também de conhecer o que é que, mas, que, é que mas, se pode mas, dizer mas... sobre essas figuras. Claro. Então vou Talvez começar sim. assim, num dos, num dos capítulos do livro, que não vou, não vou portanto, enquadrar, também vou deixar aqui só esse, este resto de coisa. O Mestre Papetela, isto é um diálogo, portanto, que está a acontecer entre dois personagens. Eu e um dos personagens... Diz assim, o mestre Pepetela, a forma como escreve, leva qualquer um a fazer o seu próprio filme da cidade, das pessoas, da gente e do país. Os seus os seus escritos são filmes contados, são vidas vividas e ainda continuava ainda ainda continua a dizer. Desde os tempos do comandante Mavinga, com o Ungunga e as suas aventuras, a geografia de Angola ficou clara em muitas mentes. Da Jamba Andulo, do Cuné Neboilundo, do Amba Cuito, nas penas do Pepetela... Andou pelas matas todas a levar curadas e a carregar a caixa de balas que libertaram esta Angola, esta Angola do colonialismo. Levou a Angola as costas para que ela seja conhecida por todos os miúdos por esta África em mente. Para que todos os miúdos ficassem suficientemente esclarecidos quanto à questão dos mambos internacionalizados, que nos trouxeram as macas locais e que mais tarde, já nos finais dos anos 80, mais precisamente na esquina da curva dos 87 para 88, quando juntaram os amigos e os inimigos do povo e os seus respectivos aliados, para resolver os seus atritos, de uma vez por todas, nos pântanos do Cuito Canaval. A nossa guerra mundial foi ali mesmo no Cuito Canaval, lá no sul, no Quando Cubango, bem junto à fronteira com a Namíbia de hoje, antes chamava-se Sudeste África, no tempo da administração sul-africana. Isto é bom saber. Ungunga Gunga Pepetela já não assistiu a esta grande batalha de Quando Cubango, onde todos os dialetos internacionais foram falados noites e madrugadas sem fim. Os rios e os pântanos ficaram tingidos de sangue de todas as cores. Negra, branca, mulata, latina e até sangue judeu, russo e árabe também ficaram aí. Foi duro. Mas se Ungunga um tivesse assistido aquelas batalhas, de certeza, também contaria aos miúdos desta África Negra a forma como aquilo foi. E acreditem ou não, aquilo ali não foi brincadeira. Foi duro mesmo. Perguntem se quiseram os, -africanos, os africanos e os cubanos eles vão confirmar isso tudo. O um Ungunga, de certeza descreveria com intenso pormenor e consistência estes dias negro junto aos pântanos do Twitter carnaval, falaria do que o povo viu, viveu, ouviu e como sobreviveu. A embrulhada das forças que estavam no terreno, no ar e até nos rios era total. A esfápula com os seus avilos da Suapo, cubanos russos e outros, chocavam com as forças expedicionárias sul-africanas no então regime dos Bota, os donos do apartheid, apoiado pelos seus camaradas de cá, pelos Yankees de lá e muitas outras nações que não queriam dar a, a cara diretamente mas dava muito material e muito ferro militar. A guerra que não quiseram fazer mais nas terras deles, exportaram-no para a nossa terra. Foi uma embrulhada do caracas Uma guerra mundial feita mesmo aqui, na nossa terra. Aqui. Portanto, este estreto, que é uma homenagem que eu faço ao Papetela, em que faço entrevir os seus personagens. Portanto, fala aqui de um Gunga, do comandante Mavinga, e de toda a descrição, portanto, para quem... Da nossa geração, talvez um bocadinho Ainda não somos novos, mas já não somos assim tão velhos um Gunga do Tela é sem dúvida Uma das primeiras grandes Um dos primeiros grandes heróis Digamos africanos naquilo que é a luta da libertação Na altura, portanto do... Que era uma criança que explicava Angola De uma maneira muito infantil Mas ao mesmo tempo dava para entender Portanto, entendi que tinha que buscar um bocadinho Dessa personagem do Tela Para fazer esta homenagem ao mestre Se me permite, preciso fazer um ao Paulo Flores De outra okay. maneira, não consigo Uh, tenho aqui uma passagem do Paulo Flores, que é... Paulo Flores, isto tudo enquadra-se num diálogo. Portanto, não é o escritor a falar, mas é um diálogo que se constrói ao longo de vários personagens que falei um bocado. Paulo Flores, com as suas líricas dos finais dos anos 80, 90, início 90, ressuscitava para a vida qualquer alma apaixonada, perdida, encaleada, desmotivada, desanimada, frustrada ou simplesmente triste. Ele era o baluarte da esperança de uma nova Angola que estava para nascer, uma verdadeira Angola aquela em que o povo todo iria encontrar-se com o povo inteiro pela primeira vez em toda a sua história, em que o povo de Cabinda Cunena seriam todos unidos, juntos e misturados, na dança do Semba Urbano, que foi reconfigurado em modo Kizomba, este novo substantivo nominal, que quer dizer festa, na língua dos dialetos do povo, e que já integrava uma outra forma de mexer e de riscar o salão. No Kizomba, o zuco dos caçafes, vindo frescamente das Antilhas, já tinha sido nacionalizado e incorporado, nesta nova forma de viver de luanda proletária, mas já com os instintos assanhados de uma nova burguesia a nascer. Um estilo musical em que a guitarra abaixo o piano elétrico, o, vulgo, o órgão, os sopros e a percussão, punham a rapaziada e a miudagem todos a dançar rapidamente, mas sem perder os três passos que marcavam o tempo musical, A famosa passada com o seu kit de tira de lado. O Eduardo Paim e Paulo Flores eram os dois maestros desta nova forma de puro que fala viver, para esquecer as marcas da vida. Este novo ritmo já dá para cantar em português da banda, todos os, todos os vocabulários abundantemente produzidos nas periferias, finalmente podiam desta vez serem convertidos em notas musicais respeitadas. Os mais velhos ainda mostravam alguma reticência no início. Não queriam desacralizar o Semba, que já vinha desde os tempos dos escravos, da Rainha Anjinga e do Rei Mandumbe, Desde as montanhas do Pungandongo em Malanjo, até as praias da Preta Angola em Luanda, onde o rei apareceu depois do tal salto em que estava encorralado, que aliás, alguns dizem que talvez foi o maior baile de todos os tempos do Semba. Mas também, muitos falam à toa, as marcas das pegadas do rei Mandumbe, deixadas e ainda visíveis, junto à pedra negra em Pungandong, não são conclusivas que eram de um baile, nem tão pouco de um salto sequer. Mas que lá estão, lá estão. Eu mesmo vi. Em Cacuzo, a caminho de Malange, é possível sim que o rei estivesse aí só de pé, a olhar para o nada, a pensar na vida, a pensar nessa Angola, que não ia conhecer, ninguém sabe o certo, era só boatos. E como eu gosto mesmo, queria terminar aqui com a parte que diz respeito tanto ao, ao, ainda ao Paulo Flores, que fala aqui numa parte em que o Paulo Flores, portanto, os personagens do livro estão a fazer portanto, uma série de considerações à volta da cultura sobre Angola e toda toda a estruturação do, do sistema, digamos, urbano, do sistema burguês, do sistema aristocrata do país. Alguém intervém e diz assim, o povo vivia a alma daquela música, a referir uma música em concreto, como se vive o próprio nome. Todos ali sentiam-se irmãos, filhos, mães, pais, parentes e afilhados do próprio Paulo. Sabiam exatamente o que ele estava a dizer para o povo. E muitos também sabiam que, contrariamente a alguns preconceitos urbanos e até reacionários, ele não estava a instigar o povo para um processo político ou mesmo revolucionário. Não, nada disso. Ciência moral. É um processo que prosseguia. O processo moral como fundamento afirma-se na convicção da luta dos proletariados contra as classes superiores. Os burgueses, os aristocratas, as igrejas e as monarquias em geral. O revolucionário luta contra o liberalismo e o capitalismo. O seu inimigo número um é o capital, o número dois é o deus. O revolucionário não é contra as minas, nem contra o álcool, e menos ainda contra a guerra. Estes são os seus meios de produção, necessários e por vezes imperteríveis para atingir o inimigo. Diga-se passagem que o Kabila tinha tentado ler o capital de Karl Marx, o tal judeu germânico que inventou o comunismo e as suas variantes. Mas nunca se soube ao certo se ele de fato chegou a concluir a leitura desta obra, ou ainda se sequer se compreendeu bem as suas teorias sobre a revolução do proletariado. Mas para ele tudo isto era indiferente. Ela era um homem espiritual, não político e menos ainda revolucionário. Gabila não alinhava facilmente em doutrinas sociais e menos ainda em conversas de gente armada em filósofo. Ela era, acima de tudo, um homem pragmático, prático, para reativo, para reagente, dependendo das circunstâncias, tipo Jaime Bunda, de Propetela, seu herói preferido depois de um Gunga, claro. O resistente moral é outra coisa, seguia. O resistente moral luta contra a corrupção contra a perfidia moral, contra a banalização da ética. Ele até luta contra si, se for preciso, desde que seja para o bem moral da Nova Angola, esta Angola que pretende ser o abrigo de todos os candengues órfãos, vítima dos tantos anos da guerra, que deambulam pela cidade à procura de um pão ou dois, de um sítio para se esconder da chuva ou dos polícias, enfim, estes candengas que o próprio Paulo cantou, depois naquela música de despedida final, Os Inocentes. Sim, aquela em que ele diz e define as bases morais e os fundamentos filosóficos e éticos, da questão central da resistência moral, de uma vez por todas, quando afirmou em alto e bom som assim, esperam de mim, miúdo de rua, de rua sem nome, da lição estudada na beira da estrada, que não tem saída, que querem que eu faça, se o que eu aprendi foi pedir esmola, mas se vos consola, riam-se de mim, fechem-me a porta na cara, e quem achar que não está certo, disse que não tenho direitos, aqui eu não posso ficar, Eu venho e me olho nos olhos, e pegue na primeira pedra, ou então que se cale para sempre. Portanto, estou a fazer essa leitura porque de fato vale a pena olharmos a Lusofonia é um filho de Cabo Verdeano, nascido na Guiné, que está a fazer uma homenagem a Paulo Flores e a Pepitela, que são grandes figuras de, do de aquilo que eu chamaria da literatura e da música angolana. Mas como esse livro não é só sobre Angola, tenho que fazer aqui umas passagens que fala de Cabo Verde. Posso? Um, Irine, eu, o eu, tempo eu todo. Ireneu, peço desculpas. Eu sei que temos uh, existe assim um, um grande entusiasmo e queremos falar dos vários aspectos e países. Uhum. Uh, eu queria só fazer uma pequena pausa, uh, porque tenho noção da hora, Bem. já prolongamos um bocadinho. Eu queria saber, uh, antes de mais, Emílio, temos alguma pergunta uh, para o autor, ou então mesmo o Luís, uh, em relação à NIMBA? Uh, muito rapidamente, Sónia. Então, diz Dois parabéns, antes de mais. Eu vou, fui lendo os comentários, fui vendo e postando os comentários principais. Há comentários que lamento não poder passar, porque Sónia está a, -me a ouvir. Estou sim. acho que Estava eu a dizer, desculpa, Irineu, estava a dizer, há comentários que não podemos passar por ser muito grande, mas não há nenhuma pergunta concreta. Okay. Sónia, pode avançar, Irineu. Okay. Muito obrigada, obrigada, uh, Emílio. Irineu? Pronto, eu vou fazer uma leitura, mas só vou dizer a, a, a, uma, a uma amiga Patrícia Godinho que fez aqui uma pergunta em concreto e que vou responder a pergunta, mas deixa-me só terminar a leitura, depois eu pergunto. Eu respondo as Vou falar aqui de uma passagem que faz a descrição de um lugar muito simbólico na cidade de Praia, que é o Café Sofia, que é onde este este romance nasceu. E faço aqui uma pequena descrição, como fui obrigado a ser contido. Começa assim. Café Sofia, um lugar de gente simples, mas de gente com alma. Alma de praia. Gente que gosta de sentar, de jogar cartas e damas. Também alguns aventuram no xadrez, não todos. Só os que se aspiram. São os que aspiram ou já se confirmaram como intelectuais. Porque jogar xadrez não é uma diversão ou forma de passar tempo, como jogar as cartas ou as damas. Jogar xadrez é outra coisa bem diferente. É uma forma de afirmação intelectual e cultural. É preciso estilo, elegância, fair play, paciência, silêncio, sobretudo silêncio. É como compor a música. Jogar xadrez é compor as peças. Os cavalos, as torres, os bispos, têm de cumprir um desígnio, um propósito e uma missão. Os peões, estes, Devem manter o adversário intrigado, ludobriado e até dir iludido. O resto compete a rainha marcar o cheque mar. Dar o um golpe final, certeiro e sem recurso nem clemência ao rei. No xadrez não se trata de ganhar o jogo, mas sim de conhecer a alma do adversário. sondá la acariciá-la, ouvi-la, para finalmente a subjugar. Sim, é para os intelectuais, não para o povo. O xadrez é uma insígnia dos aristocratas. Portanto, isto é uma passagem também. Queria aqui só fazer a referência do ponto em que começou o livro aqui, não vou ler, mas há uma passagem que eu teria que procurar. E esse livro não cheguei a falar suficientemente, mas sinto uma obrigação de o fazer. Esse livro também tem uma componente muito forte em tudo o que toca à defesa do património cultural. Em particular, o património cultural de, da cidade velha. Porque a cena central do livro, onde a ação se desenvolve, portanto, acontece na cidade velha. Portanto, há aqui uma referência à Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Há uma referência ao Forte, portanto, que foi construído no 1587, salvo memórico portanto, que, que faz todo com que o conjunto do, do, do património quer o forte, quer o, uh, as ruínas, portanto da igreja, da igreja velha, chamada igreja antiga quer a própria igreja da Capela de, de Nosso Senhor Rosário, que neste momento há que dar parabéns, portanto, a, a, as autoridades que estão a trabalhar na, na sua restauração, em particular o Instituto de Património Cultural, que está a fazer um excelente trabalho em tudo que é a restauração do património cultural do país, portanto, este livro por acaso também tem a sua cena, em termos de ação central, a acontecer exatamente neste local e faz, portanto, uma série de, de, de considerações através do diálogo. Portanto, aqui é tudo falado na terceira, na quarta, na quinta, portanto, sobre o que é que é o compromisso entre a evolução do turismo e o equilíbrio com o património, com a cultura. Permito-me responder só uma pergunta que a Patrícia Godinho Gomes fez-me, antes que eu me esqueça que é relativamente à questão do como ajudar ou incentivar uh, as crianças a, a desenvolver o hábito pela leitura, a partir da ter idade, em particular pelo interesse pela lusofonia. Portanto, o Luís já fez uma abordagem tanto muito muito pessoal e até, falando da sua experiência com o seu filho, penso eu que todos nós temos essa experiência mais ou menos consolidada, mas eu só diria o seguinte, eu considero que é mais do urgente nós todos começamos a encarnar no nosso dia a dia uma identidade além fronteiras. Ou seja, isto de sermos... Há um... Estou aqui a compor a minha câmera, de vez em quando perto o ângulo, desculpem-me pela distorção. Nós temos uma herança que vem, provavelmente, dos tempos da independência para cá, em que afirmamos de boca cheia, estou a dizer isso com, com todo o risco das interpretações que possa ter, de que eu sou mais guinense, eu sou mais caberliano, eu sou mais santomense, eu sou isto, eu sou aquilo. Portanto, há uma espécie de fábula que se criou a uma certa altura, e que nós andamos nisso já há muito tempo. Eu sou daqueles que pensa exatamente outra coisa. Eu sou daqueles que acredita Primeiro porque eu conheço todos os países da lusofonia. Pelo menos dos Palopes. Conheço desde o país em Naxi, Guiné, Angola, Sandique, Antomé, Cabo Verde, por aí fora. A nossa identidade é de tal ordem que é incrível como é que nós podemos andar juntos. E nós não precisamos de esperar que sejam as autoridades políticas, seja a organização CPLP ou outra, para nos ensinar a fazer isso. Claro. Seria, seria excelente se contribuíssem. A verdade é, seria excelente se contribuíssem. Se pudessem ajudar nessa questão do livre circulação das pessoas, que foi um tema que foi debatido no último, na última cimeira, era excelente. Era tudo bem-vindo, mas sabemos que isso não é um tema fácil. Mas isto não nos impede de trabalharmos culturalmente em sintonia. O meu filho tem que saber, no meu dia-a-dia, -dia, que ele, sim, senhora, nasceu num país, mas ele não pertence necessariamente e exclusiva exclusivo àquele país. Ele pertence ao mundo. Mas até chegar ao mundo tudo que ele puder abraçar pelo caminho, a começar pela lusofonia, é a sua zona de influência natural. Portanto, Sim. o nosso Round, como dizia o, uma figura não recomendável para aqui, o nosso treino natural de expansão é a lusofonia. Portanto, eu não me sinto impedido em nenhum momento de escrever sobre Angola, de entrar na, na dinâmica do de, de desenvolvimento de Angola, tão um pouco de Moçambique, tão um pouco de Santo ou da Guiné, Guinéu, escrevo com a mesma liberdade, com a mesma motivação, com o mesmo empenho e também, sobretudo, com o mesmo vigor, que eu escreveria para Cabo Verde, que é o meu país, para Guiné, que é o meu país, de nascimento ou de, ou de sangue. Não interessa. Somos da lusofonia. Se nós acreditamos nisso, não precisamos de artifícios ou de, outro, de outras estruturas extra, diria, extra comunitárias para nos ensinar a ser lusófonos. Eu, quando eu estou em Angola, não consigo dizer que não estou em casa. Sinto-me em casa em Angola. Falo como eles, danço como eles, bebo como eles... Enfim, quando estou aqui em Cabo Verde, idem aspas, sinto-me bem. Quando estou na Guiné, não preciso também de, de, de truques. Cheguei. Quando vou para Santo Tomé, os meus amigos também estão lá. Portanto, isto fala de mim, mas sei que não é a minha experiência, só é a experiência de muita gente. Temos que nos desmistificar. O nosso okay. primeiro desafio é a desmistificação da nossa base. Ok, Irineu, então, muito é. obrigado. Eu sei que, eu claro. sei que o entusiasmo é, é grande e eu sei que podíamos ficar aqui a falar horas e horas, mas infelizmente uh, ultrapassamos a hora e, e eu acho que. Eu gostaria de, então, uh, dar-te a ti a palavra, que é para fazer alguns agradecimentos e depois fechar o evento. Eu acho que um, a experiência foi muito rica e que podíamos depois pensar, nós, a equipa, uh, depois disto, o que mais fazer para além da apresentação hoje uh, e qual o contributo que nós podemos dar em relação à, à leitura, à arte por aí afora. Portanto, Irineu, uh, passo a palavra para fazer alguns agradecimentos e depois eu, eu faço um pequeno fecho do evento. Obrigada. Bom, vamos lá. Uh, pronto, Isto começo por agradecer, obviamente, a, a todos que estão aqui presentes e uh, presentes no sentido virtual da palavra, obviamente, que, que estão a acompanhar. Vejo aqui pelos comentários que há, que há muitos comentários, não sei quanto. Há aqui todo, naturalmente, um indicador que me diz que... Primeiro, que o evento é possível de fazer, não obstante as nossas limitações Primeiro. e barreiras físicas que a nossa conjuntura atual nos impõe, mas isto também foi simplesmente um desafio, é uma prova, que acreditamos que nós não podemos nos confinar intelectualmente. Isto dito, portanto, agradeço, senhora, a todos que estiveram presentes, agradeço em especial muito a Vasco, que esteve aí no backdoors a fazermos, portanto, todo o suporte técnico no país em que ele vive. Portanto, isto aqui também é um exemplo de como a tecnologia pode nos levar muito para lá da nossa imaginação. Portanto, conseguimos reunir quatro pessoas em geografias diferentes. Estamos aqui a conversar com mais de cento e tal pessoas, por um dos indicadores que eu tenho aqui. Portanto, isto é possível. Se nós tivéssemos feito um evento presencial, físico, provavelmente não chegaríamos tanta gente. Haverá sempre uma razão de não estar presente, ou porque temos outros assuntos para tratar, etc. Portanto, acredito perfeitamente que há um caminho que todos nós podemos fazer, um caminho na literatura, na ciência, na tecnologia, nas engenharias, na política, nas artes. Em todo lado, nós temos que procurar a excelência nenhum obstáculo é superior à nossa imaginação e recomendo vivamente a leitura do Aristocratas porque é um livro exatamente que põe isto à prova põe à prova como é que as pessoas façam um conjunto de dificuldades, que é no fundo as nossas dificuldades do dia a dia vão desmistificando e vão resolvendo os problemas fazendo recurso ao instinto à razão à intelectualidade, à música, à cultura então, é um misto, Os Aristocratas é um livro como voltar a dizer, que eu adoraria ler se não fosse eu o próprio escritor é, digo aqui sem modéstia nenhuma porque não, já tive modéstia no início acho que no fim não vale a pena ter muito vale a pena ler este livro não se acanhem não vale a pena mandar-me parabéns e sucessos e isto e pelo outro que é muito bonito, eu gosto, isso mexe com o meu ego foi me obviamente bem animado vou, vou tranquilo para a cama finalmente é mais uma boa, boa apresentação mas eu quero que vocês leem e quero a vossa crítica nós somos 5% da população mundial 4% da população africana nós não trabalhamos isto daqui a 50 anos passamos a 1% e depois desaparecemos, isto não é drama é a realidade e é ciência, quem quiser acreditar que acredite, quem não quiser que faça como quiser seja como for, deixo aqui uma mensagem final, estou a pensar a fazer sim senhor, apresentações não, mas é verdade, eu falo assim mesmo, meu livro é assim também o meu livro fala direto, como, como o Luís escreveu ali, direto, como é que é Luís? direto, conciso e não sei mais o quê. eu falo assim porque não vale a pena meias palavras. Ou nós evoluímos ou desaparecemos. Muita gente vai desaparecer. Sim. E nós sabemos disso quando falo de desaparecimentos físicos. Vou falar de desaparecimento intelectual, de desaparecimento cultural. Porque não se evolui. Não se quer dar o salto. Eu recomendo. Leiam os aristocratas. Custa 5 euros, se não me engano, quatro 4, no e-book. Eu não peço ninguém que tire 20 euros, que eu sei, sobretudo em África, 20 euros vale. Eu faço as compras e tenho noção perfeita do que é que é a economia. Agora, comprem 5 euros, que não faz um McDonald's. Acho que o McDonald's agora está mais caro. Comprem, descareguem. Quem tiver dificuldade, falem com o editor. Luís está aí para isto. O trabalho de Luís é vender o meu livro. E ele vai fazê-lo com sucesso, ele sabe fazer isso. Portanto, não falem de parabéns, de não sei o que. Isso tudo é muito bonito. Mas se não comprarem um o livro, eu vou escrever o segundo. Isso eu vos garanto. Mas vocês não estão a fazer a vossa parte. Muito obrigado. E sei que vamos vencer o covid Vamos vencer o desafio da literatura, vamos vencer o desafio da evolução. Obrigada, Irineiro. Já falei uh, quem é que quer falar mais. Uh, Obrigada, eu acho que da minha parte uh, eu, eu gostaria mais uma vez dar-te parabéns pelo livro, ao Luís pelo excelente trabalho que, que ele continua a fazer, não só pela comunidade guinense, mas toda a comunidade uh, de expressão de língua portuguesa. Uh, e ao nosso Emílio, um excelente trabalho, uh, porque sem ti esta parte técnica não, não teria sido possível. Portanto, muito obrigado por, este, por esta parte técnica e pela, pela declamação da, da poesia. Um excelente trabalho mesmo. Uh, e eu gostaria de terminar a dizer obrigado ao Luís e ao Irineu, pelo convite, uh, é uma honra e um orgulho estar aqui a apresentar e a fazer parte deste, deste excelente trabalho. Um, e eu deixo um obrigado, uma nota de agradecimento a todos vocês que estiveram a assistir aos comentários, nós havemos de ler e agradecer com calma. Uh, e, e, e a última nota que eu gostaria de deixar é: muitas vezes nós falamos uh, dos três fatores que aceleram a mudança da história, não é? A guerra a revolução e a pandemia. Neste momento estamos a viver uma, uma coisa nunca antes vivida por nenhum de nós e, e, e sabemos que é um plagio que está a ser combatido pelos médicos, enfermeiros, toda aquela infraestrutura hospitalar. Portanto, eu disse isso no início eu volto a agradecer a todos eles por esse excelente trabalho que eles estão a fazer e pedir a todos vocês que sigam as recomendações dos profissionais de saúde a vossa proteção, ou melhor, a nossa proteção, é? o nosso bem-estar depende muito da vossa ação. É? Todos nós temos uma, temos uma responsabilidade um para com o outro. Portanto, chega aqui ao fim deste evento. Muito obrigado a todos. Continuação do Mundo Vinho. Muito obrigada. Emílio? Emílio, quero que ficamos nervosos. olha <risos> enquanto isso vai passando lá o livro para as pessoas verem que é um livro bonito também, isso não falamos então, muito... isto, não. É? não vamos estar aqui com formalidades mas está lá o livro